Oi, Água Cinzas e o Sifão Bel. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Olá, de cara nova, experimentando umas coisas diferentes de vez em quando. Vou deixar o cabelo crescer. Muito tempo que eu não deixava uma barbinha, né? Então, vamos falar do Sifão Bel. Também coisa que eu aprendi aqui com o pessoal do grupo do Telegram. Ah, era grupo do WhatsApp. A partir dos vídeos aqui. O, o pessoal, eu querendo fazer o, o filtro ou o biodigestor é, transformar as águas cinzas de um processo anaeróbio para aeróbio, uma das coisas que chegou foi a ideia do sifão Bell junto com o Venturi, o aerador Venturi. Então, o sifão Bell eu não sabia fazer, fiz um sifão, né? busquei na internet como a gente costuma fazer hoje em dia. Busquei na internet, fiz um sifão e experimentei aqui, né? eu gosto de fazer as coisas e fazer uns experimentos, nós vamos conhecer como é esse processo, como é que foi feito, eu, eu não vou mostrar, no YouTube tem isso, então ele já tem pronto, o, o sifão depois instalado e o experimento para ver se estava funcionando, funcionando tudo legal, aí nós vamos dando sequência às coisas. É legal ir aprendendo coisas diferentes. O aerador eu não sabia, o sifão Bell eu não sabia. Pronto, agora já sei. Legal? Vamos acompanhar. Feito o nosso sifão Bell, antes de levar a campo e instalar no sistema, eu estou experimentando ele aqui. Eu fiz umas gambiarrinhas aqui. Coloquei uma torneirinha para poder parar ele um instantinho para gente fazer as gravações. Não estou preocupado aqui com... É, isso tudo aqui são adaptações, por isso ele está vazando. Mas olha só, aqui está... Tive que fechar esse outro lado aqui que estava aberto. Então esse aqui é o nível em que está a água aqui no sistema. Opa! Deixa eu abrir a torneirinha. Ok. Então o nosso fluido está saindo, está tudo aberto. Esse aqui, esse aqui é o mesmo nível que está aqui dentro do tambor. Quando a água chega até aqui, ela começa a ir para dentro do sifão. Deixa eu mostrar. À medida que eu vou colocando um pouco de água ali, vai subindo o um nível aqui também e ela vai saindo do outro lado. Beleza? Quando chega no mesmo nível dali, isso daqui vai parar. Porque o ar está entrando. Aí vem a grande sacada que é desse sino, que está feito aqui. Ele vai aqui no interior, entre o tubo maior e o tubo menor. Qual é a função dele aqui? É criar um vácuo nessa câmara do alto aqui, de maneira que quando a água começar a subir, ela vai começar a descer por dentro do tubo, mas ela não para por conta do vácuo que tem aqui, então vai drenar toda a água que está ali, até chegar nesse nível aqui embaixo de saída, legal, olha só, à medida que eu for descendo esse tubo, o ar que fica preso aqui, ele vai sair aqui embaixo, vamos ver se a gente ouve, ok? Tirando outra vez, vou baixar ele ali, ouve o som, legal, olha o que acontece na hora que eu começo a puxar o sino, ele traz consigo um pouco de água que está aqui dentro, ele fica um pouco mais pesado. Na hora que ele chega aqui em cima e entra o ar, a água volta para o nível que ela estava antes. Esse é o princípio de funcionamento. À medida que o nível da água vai descendo, ele vai descendo aqui dentro também do, do sifão. Como está tendo vazamento por aqui, deve estar tá entrando um pouco de ar também no sistema. Por isso a água aqui está numa velocidade menor. Mas nós vamos fazer o seguinte. Vamos olhar o que é que está acontecendo aqui ó, com o sifão. Olha que a água está descendo devagar. Mas eu vou retirar o sifão para a gente ver o que acontece. Legal? Esse barulho que teve foi da água que estava presa aqui dentro do sifão... E é essa água que vai ficar descendo. Na hora que eu levanto e entra ar no sistema, o trabalho de sifonagem cessa. Eu já instalei a minha obra-prima, que é o sifão bel. Vamos dar uma olhada, ó, o nível dele. Está o mesmo nos dois lugares. O efluente desse tanque está vindo para esse segundo tanque. A gente percebe isso pelas bolinhas de ar que estão se formando. Então a gente já tem esse nível aqui subindo. Quando esse nível subir e subir junto esse outro, Vamos ver como é que está de ar no cano, ok? Ele ainda está subindo, o cano está sem, tá sem ar. Quando chegar aqui e ele quiser subir, vai ter ar aqui nesse cano e vai dificultar a passagem. A gente abre aquela torneirinha, a pressão da água dentro do cano expulsa o ar. E aí a gente vai ter o sifão acontecendo. Quando chegar, antes de chegar lá naquele nível, esse efluente aqui já vai ter chegado no nível da sifonagem, do sifão bel. E aí a gente vai para a prova final. Se tiver estiver funcionando bem, ele vai começar a fazer a drenagem e a água vai sair aqui por esse caninho. Também aqui nesse segundo filtro nós temos duas possibilidades. O sifão, se porventura der algum problema e ele parar de funcionar, tem a saída antiga que está que sendo mantida também. Então, antes da água chegar naquele nível, o sifão começa a funcionar. Der algum problema de sobrecarga, a gente tem a possibilidade daquela outra saída ali do lado. Pronto, daqui a pouco a gente já confere a sifonagem. Legal, nós estamos quase no limite para começar a drenagem pelo sifão. E aí, começando a drenagem, eu vou colocar o sino para a gente ver o que é que acontece. Começando a drenagem, ela vai sair por esse tubo aqui embaixo e já tem esse outro branco que é para mandar esse efluente lá para baixo para a gente acompanhar. Depois eu vou direcionar é, para o brejinho ou onde for, então esse, esse cano vai ser enterrado. Por hora é só para a gente fazer as experimentações. Ela está Quase chegando no limite. Vamos deixar começar a drenar um pouquinho do efluente para a gente ver ele saindo aqui embaixo. Aqui do nosso lado, o Miguel que veio... <risos> Vamos ver como é que funciona, né Miguel? É, ué. Legal, então começou a drenagem... E vai ser isso aqui sem o sifão. A água está chegando nesse filtro, passando pelo outro filtro, já chegou no nível do dreno, e ela está sendo drenada ali por baixo, na mesma quantidade, ou quase isso, né? Que está chegando por ali, até ela passar por todo o processo. Vamos ver se o nosso sifão Bel. Vai funcionar funcionando essa quantidade de água vai sair muito maior e aí nós vamos drenar ela ali para o canto para o brejinho aqui tá a nossa campainha vamos colocar lá dentro aumentando a quantidade de água Aô. Beleza, nosso dreno Começa a funcionar E funcionar bem, Miguel Chique, meu. Ficou bom? Oh, que legal ah. Pera, deixa eu aumentar um pouquinho mais Pra gente ver Pronto Aumentou, Agora né? sim Agora sim está funcionando legal Ficou? Pode pôr Legal, e vamos drenar esse efluente lá para baixo. Depois eu vou arrumar isso daí tudo direitinho e, e colocar por baixo. Então essa água tá escura porque já tem mais de semana que eu estou trabalhando com ela. Olha o nível como é que tá baixando, que vai baixando rápido. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E aqui, para interromper esse processo, se a gente retirar o sino, vai entrar ar dentro do tubo e o processo vai ser interrompido. Mas não é isso que nós vamos fazer, porque agora é hora de esvaziar. Funcionando bem o primeiro, funcionando bem o segundo, falta eu trabalhar o preenchimento desse terceiro. Então vamos esvaziar isso tudo, colocar um entulho, a brita e plantar. Bom, então por hoje é isso. Se tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Acompanhe a gente lá no grupo do Telegram. Nós estamos também, eventualmente, opostos no Rumble, que é uma alternativa para o YouTube, e principalmente é, no Odyssey que é descentralizado, baseado em blockchain, não dá para ter censura nas histórias, eu também não faço vídeo nenhum que, que possa censurar, mas eu percebo o ataque às liberdades é, que, que vem acontecendo, a liberdade de, de expressão, e não importa se você gosta, se você não gosta, se você concorda ou não concorda, não é, não é esse o negócio, ataque à liberdade é ataque à liberdade, hoje é com o outro, amanhã é contigo. Né? Então, vamos buscar plataformas descentralizadas, Onde essas coisas não, não, não podem, ou fica mais difícil de acontecer. Então, por favor, um convite especial. Vamos lá no Odyssey. e O link está na descrição. Porque lá no Odisse também, sem ficar botando propaganda, que eu não gosto, vocês veem que os meus vídeos aqui no YouTube não tem propaganda. E lá no Odisse é possível é, ir ganhando uns trocadinhos. Né? Isso ajuda o canal. Legal?